Bom galera, há mais ou menos uns 10 dias eu fiz um vídeo sobre o token Help Ukraine. Basicamente a ideia desse token seria arrecadar fundos para ajudar a Ucrânia porque a gente sabe de todas as tensões que ainda estão acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E bom, esse vídeo basicamente foi muito bem e realmente o intuito do vídeo era ajudar a Ucrânia, né? Porque eu achei muito legal essa ideia do token que em vez de ajudar diretamente a Ucrânia eles queriam fazer uma comunidade forte para fazer o token subir, aumentando o valor arrecadado para a Ucrânia e até tirando algum lucro para quem ajudasse a Ucrânia. Então, para quem não viu esse vídeo, vou relembrar que o site para vocês, o link vai estar tá na descrição. Então, olha só, ajudar o próximo é a nossa missão. Você poderia comprar o token na Pancake, tá? Tem um gráfico na Pocon, documento, tudo certo. Eu vou deixar o vídeo ali, primeiro, que eu fiz para vocês verem. E aqui até falar um pouco, né? Help Ukraine é um token onde os desenvolvedores têm uma enorme empatia pelos ataques que a Ucrânia vem sofrendo. E estamos unidos com o propósito ajudar a Ucrânia. Vamos dar as mãos, somos todos humanos. Vamos usar o mundo DeFi para contribuir nesse momento tão delicado, ok? White Paper aqui se poderia olhar mais a fundo e tá aqui, ó, vamos estar cientes. Somos um dos primeiros tokens realmente dispostos a ajudar a população ucraniana. Ponto 2, Comunidade Forte. Uma comunidade fortemente unida é capaz de levantar uma nação e equipe de desenvolvimento ativa. Somos desenvolvedores presentes e fazemos questão de estar em contato com a comunidade. Ali o que será bloqueado e os desenvolvedores não terão carteiras. Eles são anônimos porque eles não querem se promover, se achar por causa de uma boa ação. Eles estão apenas ali para ajudar, tá? E, enfim, basicamente como eu falei, eu fiz esse vídeo divulgando o projeto tá, e realmente só com o intuito de ajudar e tudo mais, inclusive eu ajudei também comprando o token, tá bom, e basicamente o que aconteceu foi muito legal, tá bom, basicamente os desenvolvedores viram o meu vídeo, viram que eu apoiei o projeto, né, a gente ajudando a Ucrânia, e eles falaram o seguinte pra mim, eu achei isso realmente muito bacana, que mostra realmente a transparência dos desenvolvedores, eles chegaram pra mim e falaram, olha, a gente vai fazer uma doação pra Ucrânia, e a gente quer que você, no seu canal do YouTube, mostre essa doação, pra poder mostrar pra galera que realmente eles estão doando. Olha só que legal. É sério, eu já tô há muito tempo investindo em criptomoedas, em tokens, em jogos NFT, e é difícil ter essa transparência, tá? Tem muitos NFTs aí que, tipo, a galera não mostra o que tá fazendo com o dinheiro, tá? Simplesmente pega o dinheiro e some, é um scan, é um scan e tudo mais, né? Muitos golpes. Mas eu achei muito legal isso que eles fizeram. Eles realmente falaram, olha, a gente vai mostrar, a gente vai mostrar a transparência, a gente vai mostrar essa transferência a gente quer que você faça isso. Então, galera, eu não tô cobrando nada para mostrar isso para vocês. Realmente o intuito desse vídeo é ajudar. Eles me transferiram o valor aqui para eu transferir para a Ucrânia fazer essa doação. E, cara, eu vou mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje para mostrar a transparência. Eu achei muito legal. Então, é isso, cara. É assim, a gente tem que ajudar. E o intuito do vídeo, além de estar tá ajudando a Ucrânia, é talvez trazer mais projetos para fazer esse tipo de conteúdo. Mais projetos que ajudem, né? A instituições, países, enfim, tem várias coisas para ser ajudadas no mundo. A gente pode fazer um mundo melhor e através dos tokens, criptomoedas, DeFi, a gente consegue de uma maneira melhor fazer isso. Então eu tô aqui agora no Twitter, por que que eu tô no Twitter? Porque é o Twitter oficial da Ucrânia, sim, tem um Twitter do país Ucrânia, e eles falaram aqui sobre as doações, e aqui, basicamente, eu vou copiar a carteira, sim, eles postaram a carteira deles aqui, basicamente, eu posso tá copiando, qualquer um pode fazer isso e tá doando, ok? Então eu vou copiar aqui a carteira de USDT-RC20, né, na rede Ethereum, copiei aqui, ó, e basicamente é o perfil original, vocês podem tá vendo, tá? Não vou fazer nenhuma transação fake aqui, realmente, perfil original, copiei a carteira verdadeira, e vou deixar a hash de transação transferência na descrição para vocês conferirem essa doação que a gente vai estar tá fazendo. Então, basicamente, estou aqui na minha Binance, a gente vai estar tá fazendo agora. Então, vamos estar tá fazendo aqui a doação, basicamente, aqui em saque cripto. Vou colocar aqui o um endereço, é só colar aqui. Basicamente, eu vou selecionar a rede aqui, ó, Ethereum, né? Que é a ERC20, ok? Então, basicamente, aqui. E eu vou colocar aqui, então, mil. Exatamente, eles me mandaram aqui mil Pra tá fazendo essa transferência, ok? Infelizmente tem uma taxinha de 10, até uma taxa alta aqui, eu não sabia essa taxa. Então vai chegar um pouquinho menos ali, 990. E fiquem tranquilos, tá? Que o resto que tá aqui é um dinheiro que eu tenho aqui meu guardado, tá? Não é um dinheiro que eles me pagaram pra fazer isso, tá? Realmente o que eles mandaram foi mil e eu tô transferindo aqui. E apenas tem essa taxa aqui que é da Binance mesmo, não tem o que a gente fazer, ok? E galera, isso aqui, mano, só pra vocês terem noção, mil dólares dá 5.023 reais, tá galera? Então é isso a doação que eles estão fazendo. Olha só a transparência deles. E o valor que eles estão doando, realmente é um projeto que tá sério, né? Muito legal isso. Então assim, eu não tenho nenhuma ligação com o projeto, tá? Não sou desenvolvedor nem nada, não é meu dinheiro aqui que tá sendo feita a transferência. Eles me mandaram para eu fazer a transferência e isso que eu vou estar tá fazendo. Então vamos clicar aqui em saque. Enviado então, basicamente é só, o destinatário receberá mil USDT com a taxa de 10, aguardando a aprovação concluído, Tá? E é basicamente é isso, ficou só meu saldo aqui, ó, e já tá processando aqui o saque aqui, a doação, na verdade, OK? E Já tá aqui na EtherScan, tá? Então qualquer um pode estar tá vendo isso. Vou colocar também para vocês aí na descrição, qualquer um pode estar tá acessando e vendo realmente que foi uma transação verdadeira, uma doação honesta aqui, beleza? E basicamente é isso, tá, galera? Então esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo, cara, para doação, entendeu? Para simplesmente ajudar a Ucrânia realmente. E se você quiser ajudar também, você pode estar tá adquirindo esse token Help Ukraine. Obviamente aí, cara, é sua escolha ou não tá ajudando ou não, a Ucrânia, e tá ajudando através desse token, ou diretamente pra eles, você que decide aí, mas basicamente é uma maneira bem legal, transparente, que eu achei aqui, pra tá fazendo, e eu pude tá contribuindo, divulgando, pelo menos, achei bem legal poder fazer essa doação em nome deles ali. Então, show de bola, esse foi o vídeo, até a próxima.